ver é Hoje, dia 12, 12 de outubro, estou passando aqui para visitar uma amiga que perdeu o pai, que era meu amigo, é, né? É, Sou verdade. José Leodoro, né? É, José Leodoro. Leodoro de... É, é na verdade, ele, Assinava... quando ele perdeu os documentos dele, o meu sobrinho, né, o neto dele, fez a documentação dele de novo, Hum. E ele colocou Teodoro. Teodoro? É. Então, é, a assinatura dele recentemente estava José Teodoro. Eu tenho vários vídeos dele e você que estava vendo aí, me perguntando, ela está dizendo aqui que foi dia 13 de setembro, né? É, que ele faleceu dia 13 de setembro. Hum. Ele ia ser dia 13 de agosto. E, e antes dele dar o AVC, aquela semana ele falou que não ia passar o agosto. Ele e passou falou... o agosto. É, passou o agosto, mas é. ele deu o AVC dia 13, né? É. E, e ele falava também que não ia chegar o 107. E eu falava para ele, não, mas o senhor vai chegar, o senhor tá muito bem. Porque ele tava muito lúcido ainda, né? É. E, e com a ida dele assim o círculo fechou né porque ele era o stay da família né apesar da idade dele mas tem os netos bisneto tataraneto e mais três filhos né que ele era pai de dez mas perdeu oito né é Perdeu é um, sete um, né? era um grupo grande filhos. né é e a eu, sua como mãe... eu sempre cuidei dele, e eu estou assim, sentindo muita falta dele, porque ele ocupava meu tempo, né? Eu estava sempre atenta, tem que dar almoço para o meu pai, eu tenho que fazer o café para o meu pai, tem que dar o lanche da tarde do meu pai. Então, eu, eu sempre tinha ele aqui ocupado na minha cabeça, né? Aí, como ele se foi, eu comecei a sentir falta disso. Então, é. parece que ficou vazia, eu fiquei vazia, sinto muita falta dele, né, e graças a Deus agora eu estou melhor, né, mas eu fiquei bem abatida. Mas Deus dá força, né, a separação é difícil, mas a gente tem que aceitar o que deu, a vontade de Deus, né, ele descansou. 106 né? anos. Com 106 anos. E quantos meses? Que ele ia fazer 107 quando? Ele Era ia... aí? em abril. Em abril do dia ano Dia 10 que é. de abril. É. é. E... Mas foi um campeão, não foi? Foi um, um herói. Um herói. Um herói. E ah, você tá falando, ele pai foi um herói. Ele, ele teve problema mais de saúde? Foi só esse AVC. Só esse AVC? Av av av av av é. Que e deu o É, tudo a cabeça deu boa. deu pneumonia. É. E deu pneumonia. É, e, aí, como ele já estava fraco, avançada a idade, ele não aguentou a pneumonia. Deu bronco pneumonia é. e deu nele. Oi Ivone, meus sentimentos e a gente fica. É, sabendo que eu gosto de fazer uma meditação do Salmo 90. É. A vida, por mais longa que ela seja, ela é curta. É, é. E por mais longa que ela seja, já vai ter um fim, né? Ah, tem um fim. É, Deus Todos é que sabe. Todos nós temos, é. temos seu vinho, mas nós não sabemos quando e nem o dia, né? É. A gente nunca sabe. E, e Deus, Ele, Você... Ele manda nós, Ele mandou nós aqui, Deus, é, a, a, nós somos uma semente, né? É. Que, que fica aqui na terra e... Nascemos, crescemos, reproduzimos, mas tem um dia de nós ir, né? É, deixar. De Deus colher. Tem o, tem missão cumprida, viu? É, Sou missão cumprida. Eu, eu tive o, o, o, o privilégio de viajar com ele. Fui lá em Cristais Paulista, tirei algumas histórias. É. A gente ficava assustado lá. Falei assim, mas o, o, o, esse senhor, Augusto Monteiro, né, que era o é, gênero, né? É, é. O José seu cunhado, Augusto Monteiro era, seu era genro do meu pai Genro do seu pai E depois teve umas pessoas lá das, da roça Que lembrava dele Ah, lembrava ah. lá da Limeira Todo mundo lembrava fazenda dele Fazenda Limeira, né? É Ele morou quanto tempo lá na fazenda? Hum. Ai, foi muito tempo Foi muito tempo Cristais foi Paulista lá. É, município de Cristais Ele morou é. lá muito tempo Eu acho que o José foi o campeão né? Porque é. teve alguma, a Dona Rosa, a esposa, a mãe do, do Miguelzinho, que foi hum. prefeito, ela 103 anos, mas 106 é. anos. É, viveu foi, mais, um viveu pouco, né? mais um pouco. Viveu mais um pouco. O senhor ia perguntar da minha mãe. A sua mãe cortei... faleceu com quantos anos? A minha mãe faleceu com 87 anos. 87. É. Eu ia perguntar, depois eu falei assim, não vou cortar não. Porque ele gostava muito, era de fruta, né? Ele gostava muito banana, de. Banana, comia bastante, né? É, é o que ele é. gostava mais. Ele preferia o almoço, ele preferia uma banana com, com uma laranja, um suco de laranja, do que comida mesmo. Mas eu fazia ele comer, eu falava, não, o senhor tem que comer, né? O senhor tem que almoçar, é importante o almoço. É. Aí ele comia um pouquinho, sabe? É, diminuiu bem a comida dele. Mas a comida dele ele gostava assim, feijão com farinha e ovo, sabe? É. Ele farinha comeu de mandioca. Muito ovo, né? É, ele gostava muito de feijoada, feijoada gorda. Gorda. Até é, antes dele né, essa BC eu tinha feito feijoada, ele comeu muita feijoada. Muito. Ele é. falou, ai, ah, que delícia. E é, assim, a alimentação dele era só coisa forte. Coisa ele não gostava de coisa muito fraca, não. Carne de panela tinha que ter gordura, tinha que ser gorda, né? Ah, ou, ou, eu aprendi muito com meu pai, graças a Deus, assim, eu falo, é, meu pai, o senhor se foi, mas o senhor deixou uma descendência do senhor muito grande e muito sábia, é. por causa dele. Porque tudo aprendemos com ele, a vida, nós aprendemos com ele. E a, Graças gente, a, Deus. a gente percebia que na simplicidade dele tinha uma sabedoria muito grande, né? Tinha, ah, tinha mesmo um eu tinha a, a, Apesar dele ter a idade que ele, que ele tinha Eu ainda precisava dos conselhos dele uhum. Porque muitas das vezes eu chegava perder dele e eu perguntava O que, que eu ia fazer, como é que eu fazia Essas e... pessoas mais idosas tinham uma coisa que eu, eu sempre perguntava para Pessoa idosa, eu não sei. Eu perguntei para o senhor José. Ele falava assim: Não é tem que ter paciência, saber esperar é a é, hora certa. É isso tem que ter passa. paciência, esperar. Ele falava: é. Tudo é no tempo de Deus, né? No, no é. nosso tempo, né? e... E assim, ele não era esquecido também, ele era muito, muito bom para lembrar. Então, quando eu marcava consulta para ele, ou para mim, ou para os meus filhos, eu falava para ele assim, ó oh, pai, é, dia, vamos supor, dia 20 de, de setembro é a consulta. E às vezes nós estávamos em agosto ainda, então... Às vezes eu mesmo com o bilhetinho na geladeira eu esquecia. E ele é. falava assim, você está lembrado que hoje você tem consulta? <risos> Entendeu? Cabeça boa, né? É, é, cabeça boa. E ele sabia ler e escrever, né? A idade é. dele era difícil uma pessoa saber ler e escrever como meu pai, ele sabia. Bom de conta, esperto demais. Muito e esperto. cuidava das ferramentas dele, e né? E muito bem cuidado. Muito bem cuidado. Ele tinha uma ferramenta que ele apresava, é, ficava é, fazendo, fazia ela brilhar, né? É, foi, foi pro museu. Foi pro museu? É. As coisas dele. A, a, qual museu que você fez? Aqui em Franca ou? Não, lá de gente... Batataz, um Batat... sobrinho dele veio aqui e, e perguntou se ele podia levar, sabe? E ele levou. E eu pra, ia falar para você Porque que assim, tivesse. era coisa antiga, né? É, que ele antiga. tinha. Tudo, assim, ferramenta que hoje não tem a marca é, mais. A marca das ferramentas dele. É. Eu ia falar para puxar lá para o lado do Cristais Paulista, que ele viveu lá. É. E ali tem um museu muito bom. Não. Ah, Ô, é. Ivone. É Ivone, né? É, Ivone. Estou falando certo o seu nome. Ó, oh, Deus abençoe Amém. e parabéns para você. De ter o Pai que você teve, pôde é, cuidar e Deus vai dar força e meu, graça para você. É, Deus me deu o meu Pai por 63 anos, quase, né? Que eu vou fazer agora em outubro. Quer dizer que Deus me deu meu Pai por 62 a su, anos. A sua vida toda, né? É, a minha vida da inteira toda. com meu Pai. Então, é, o meu Pai foi um centenário, né? Ele... A história dele era incrível, o que, que o meu pai passou, o que ele viu, era, tinha uma, muitas histórias. Você é. viu os vídeos que eu fiz com ele, ou não? Alguns, ou não? Não, eu vi só um. Só um? Só um. Eu um. tenho vários vídeos dele lá, viajando ah. e tal, eu vou, depois vou ver se eu reedito alguns. Tá bom, certo? tá e bom. E fazer. Oi, Ivone, um abraço, força para você e que Deus abençoe. Obrigada. A minha admiração... Certo, e porque você foi muito. Eu vou falar uma expressão aqui que é, é corriqueira nossa, gente boa. Porque é. tem muita gente que fala assim: ah, deixa lá no lugar separado. Não, você fez questão de tê-lo ah, é, perto. nossa, né? tem que cuidar, né? O, é. É, pai, né? E quando é. ele deu AVC, eu já trouxe antes dele ter alta. Eu já trouxe para um quarto, já fiz um quarto para ele com todos os recursos. recursos no quarto, entendeu? Aqui ele veio, mas era cama hospitalar, já é o, o, o colchão com casca de ovo, é, todas as coisas que ele precisava para sonda, fralda assim, virou um hospital, sabe, é. o quarto, tinha todos os recursos aqui, até aparelho de aspirar eu arrumei, para aspirar a garganta dele para não ficar juntando secreção, porque usando o sondo, não estava falando, é. né, mas eu pensava que ele ia ficar mais tempo aqui com nós, mas ele aqui em casa mesmo ele ficou, um, o que, nem 15 dias ficou comigo aqui em casa. Uhum. Ele saiu do hospital, ficou 15 dias, voltou de novo, né? É. Que deu pneumonia. Ó, oh, força para você. E para sua família toda. Ah, Deus tá dando, com minha, certeza. É admiração. Deus e nós, né? Na é, Terra. Na Terra. Então, a, é, a Ivone, é, a gente tem que falar, ela, ela tem uma fé muito forte. Eu tenho. E a igreja que você participa, né? É, eu, é. eu, eu, eu participo da igreja Família Cristã. Aqui no bairro, que é do pastor Aguinaldo, da pastora Sônia. E, e nessa igreja, eu tenho buscado muito né, a palavra e, e tenho recebido de Deus né, as coisas boas, né, porque Deus Ele só oferece as coisas boas. Né? Então. É. É, se eu estou de pé por tudo que eu já passei, é porque Deus me colocou de pé. É. Ele me deu força para mim cuidar do meu pai, ele deu força para mim cuidar do meu irmão, que era especial também, que deu câncer, né? Ô, ô, e, e graças a Deus estou aí. Na hora dessa a gente vê como que a fé ajuda, né? Ajuda. Ilumina o caminho. Ilumina. Né? ilumina. Você não fica insegura, você sabe aonde que ele está. É. Ali o corpo, mas ele está com o Senhor ele tá e aí com a gente está tá uma Deus. missão ele tá nos cumprida. Do senhor. É. Deus é que é, Senhor de todos. Ao meu respeito, viu? Obrigada. Deus abençoe. Obrigada. Ó, valeu. Valeu. Valeu. valeu. Tá.